O primeiro semestre de, de entrega dos novos medicamentos de hepatite C ele foi muito promissor. Né? A gente foi considerar que nós fizemos em seis meses, em menos de seis meses, o que nós fazíamos em média de um ano, nos últimos cinco anos no Brasil, é de fato muito otimista. Um, foi um período de, de uma oportunidade para aprender bastante com os novos medicamentos, fortalecer a integralidade do sistema único de saúde e, claro, a comunicação com o profissional prescritor e com os pacientes. Bom, o próximo semestre vai ser marcado pela avaliação dos tratamentos fornecidos no primeiro semestre. Então, nós vamos ter, a partir do mês de março, de fato, a comprovação de cura para aqueles pacientes que tomaram medicamento desde outubro do ano passado. Então, outubro, novembro e dezembro, tratamento, janeiro, fevereiro e março, as duas semanas cumpridas, e agora a gente vai fazer o exame de carga viral, verificar qual paciente, de fato, foi curado com os novos medicamentos incorporados. É imprescindível que todos os pacientes e os profissionais de saúde cumpram as rotinas estabelecidas pelo protocolo. É imprescindível para a gente poder ter uma avaliação correta do maior número de pacientes que tiveram à sua disposição os novos medicamentos para a hepatite C. Dificilmente aqui em Brasília a gente tem ideia total da realidade enfrentada pelos coordenadores, pelos gestores estaduais e municipais. Então a oportunidade de estreitar o contato, a comunicação e de fato ouvir a queixa pessoalmente e trabalhar uma solução em conjunto é muito gratificante. Ah, nem sempre as, os eventos vivenciados por um estado eles são exclusivos daquele outro estado. Então, outros estados podem ter experiência semelhante, êxito, e é uma oportunidade de a gente compartilhar experiências.